Alô, vocês que nos acompanham a partir de agora, é Remix no Ar e atualizações com as informações das atividades da Secretaria de Saúde aqui do município de Runegrense. Conosco a enfermeira Ana Paula, aqui o Alves para contar para vocês, reforçar as, as informações quanto ao combate à Covid-19, entre outras atividades da Secretaria. Tudo bem, enfermeira? Olá, Márcio. Olá, internautas do Rio Mafra Mix. Então, Márcio, a gente tem visto que essa semana tem diminuído o número da procura para coleta, né, para constatar a Covid-19 aqui no município de Rio Negro. Porém, ainda dos que estão procurando, tem dado 50% de pacientes positivos. Então, ainda pedimos para a população tomar os cuidados, né? Com a higiene das mãos, uso da máscara, evitar aglomeração. Lembrando que não é usando a máscara que as pessoas vão estar contraindo, são nos momentos de relaxamento, né? Em confraternizações, momentos de descontração. Então, que a população se atente a isso, continue cuidando para que a gente possa diminuir cada vez mais o número de casos e também a procura aqui na base. No feriado, Márcio, nós não estaremos atendendo, porém, casos que são graves, devem ser procurado né, o pronto atendimento e com isso, se precisa a coleta, nós iremos realizar. Também, Márcio, gostaríamos de falar para a população que ainda não fez a sua dose de reforço, a população que ainda não procurou a sua segunda dose, que faça, ou até mesmo a primeira dose, né, Márcio? Porque nós sabemos que tem pessoas que ainda não tomaram a sua dose de vacina contra a Covid-19, que procurem, que nos ajudem a aumentar essa barreira de proteção no nosso município, para que a gente possa evitar casos graves da doença aqui. E também é, possíveis internamentos, transferências para UTI. Ainda acontece esporadicamente, mas acontecem alguns casos. Então a gente pede que a população tome esse cuidado de tomar a sua dose que está disponível. A... A relação das datas e horários que vamos estar realizando na semana que vem as vacinas vai estar disponível no site da Prefeitura, na página do Portal da Transparência, na página da, do Facebook da Secretaria Municipal de Saúde, com dia e horário, e quem deve tomar a sua dose. Firmina, muito obrigado, um bom trabalho, sabe que o trabalho aqui não para, é contínuo e né, que a população continue colaborando. Isso mesmo, Márcio. Se a população faz a parte dela, cuidando, tomando os cuidados de higiene, nós sempre estaremos aqui para atender a população para qualquer demanda, para qualquer problema. nossa parte a gente faz e pede que a população faça dela. Se durante o feriado a população precisar de algum atendimento especial, o telefone do plantão da vigilância é 47 9 -9174 1014. Vamos ter o maior prazer de atender quem precisar. Obrigado pela atenção aos nossos seguidores, da enfermeira Ana Paula K. Alves, Saúde do município rio Secretaria de Saúde. Atualizando, portanto, essas informações a vocês que nos acompanham no RMIX no ar.